Fala chavequeiro, só de boa, seja muito bem vindo a esse canal de pegador, aqui é para aqueles caba que sofre de ejaculação precoce, é um prosa ruim, tem medo de chegar na mulherada, é um rala na cama, não sabe ganhar uma mulher, e quer aprender técnicas infalíveis de como ser o caba mais desejado pela mulherada, por isso, esse canal, tranquilamente, é o mais gozante do youtube, se você se encaixa em um desses perfil, a partir de hoje, aqui será a sua segunda casa. Beleza mano, então já deixa o like aqui para o tiozão, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para se tornar parte dessa molecada de cabamacho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fechado? Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Robson da farmácia, esse é o meu nome de batismo, mas na época de solteiro e baladeiro, eu era conhecido como, rola mole, isso mesmo que você ouviu. Se deve porque eu sofria de ejaculação precoce e tinha medo de chegar nas minas. Por esses motivos, nenhuma gatinha queria ficar comigo e acabava ficando sozinho. Mano, o meu caso era tão sério que eu não podia ver uma calcinha que já passava mal. Nas rodas de amigos, sempre era motivos de piadinhas, tanto por parte dos meus amigos e das minas. Aos meus 22 anos, tive uma namoradinha linda, cheirosa e gostosa, mas não ficou comigo nem três semanas. Tudo por conta da gozada rápida. Hoje, tenho uma dica matadora para você que já está cansado de passar vergonha por gozar rápido demais. E deixar sua parceira de cara para cima na cama. Mas pode ficar tranquilo que estou aqui para te ajudar e te garanto. Depois que você colocar em prática tudo aquilo que eu falar aqui. Você estará curado de 3 a 4 semanas. Mas ao mesmo tempo, quero ser sincero com você. Essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. Serve simplesmente, para caso específico, um encontro marcado, para dar aquela moral à patroa, ou à namorada. Por mais que essa dica me ajudou muito, com certeza, irá te ajudar também. Você que é casado, namora e sofre de ejaculação rápida, dar uma olhadinha nesse material único e completo. Clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, para uma cura segura, rápida e definitiva. Seguindo o passo a passo certinho. Você vai receber esse material completo por e-mail. Te garanto que você já está curado em poucas semanas. Esse protocolo foi o que me curou. Me ensinou técnicas de como ser um homem admirável. E como conquistar qualquer mulher usando apenas técnicas. Esse material é o que eu indico para toda rapaziada a se livrar desse problema desagradável. Assim como eu me livrei. Combinado? Bom. Já conversamos demais. Agora bora para essa poderosa receita de hoje. Você sabia que o açafrão junto com amêndoas, gengibre e canela é um poderoso afrodisíaco. Essa poderosa mistura pode ser usado para o tratamento de ejaculação precoce. Para preparar esse santo remédio, basta seguir esses simples passos abaixo. Você vai precisar comprar 10 amêndoas e em seguida irá deixá-las mergulhadas durante a noite em água. No dia seguinte... Retire a pele das amêndoas. Coloque uma xícara de leite no liquidificador. Adicione um pouco de açafrão, gengibre, canela e as amêndoas. Deixe bater por 40 segundos e pronto. Beba essa mistura todas as manhãs por no mínimo 3 vezes por semana. Ok? Como é que isso funciona? O açafrão tem muitos carotenoides na forma de licopeno. Esta substância age como antioxidantes. Além disso, ainda tem zinco, fósforo, manganês, ferro, selênio. Que juntos com as amêndoas, que tem substâncias químicas como ele, carnitina riboflavina e fenilalanina. O gengibre e a canela, que também é rico em substâncias termogênicas do que ativa o metabolismo do organismo, que podem melhorar a memória e a função neurológica, fazendo retardar a ejaculação precoce. Agora com essa dica em mãos, quero ver você colocar em prática, voltar aqui e deixar o seu comentário do que achou da dica, beleza? Mas é sempre bom lembrar... Essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. Serve simplesmente, para caso específico. É muito importante que você que é casado, namore e sofre de ejaculação rápida. Dar uma olhadinha nesse material top, único e super completo. Com técnicas modernas, que estão tirando o sono das grandes mídias brasileiras e das indústrias farmacêuticas. Para conhecer melhor, clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Caso queira uma cura segura rápida e definitiva. Quero te agradecer pelo seu tempo aqui comigo. Sinceramente, quero que você se livre de uma vez por toda desse mal e que seja um garotão cobiçado pela mulherada. Te desejo muita sorte, muita paz, sucesso e muitas noites de muitas alegrias. Um forte abraço do seu amigo Robson da farmácia e até o próximo vídeo. Fica com Deus meu amigo.